De Casa ah, de Escorpião! Casa tem... de Escorpião! Eles cara. se fodem. É, tem a luta lá com o Miro, mas. Eu gosto da luta do Miro, porque é outra luta que o, o Yoga perde, mas o Miro fala: não, não, mas ele ganhou na. Ele, no ele esforço. ganhou, ele ganhou no esforço óculos. essa. Eu teria perdido se eu não tivesse usando a minha armadura é. de ouro, eu acho isso legal. O Miro é um cara estranho, porque aquele lance do ar, rendição ou morte, ou ninguém nunca recebeu as 15 ferroadas. Só dá certo nesse tipo de luta, né? É. Tipo, eu imagino tipo, numa briga grande, tipo, contra o exército, não vai dar super pois certo. É é falácia, tipo. cara. Ele fica lá com 14 <risos> golpes, falando, ó, Até você se, se você cansar e desistir, né? tipo... Você vai morrer no 15 o aí chega no 15 e ele falou, fodeu. É, mas o <risos> pior é que os golpes de cavaleiro são toda uma mentira, né? Que ele sim. fala, você vai morrer se você se acertar é. todos as por exemplo.